Oi, eu sou o Leandro e hoje estou aqui para falar sobre acessibilidade e representatividade de deficientes no mundo dos games. Eu sempre gostei de jogar videogame, eu sempre tive videogames e nessa live da PlayStation que ocorreu na semana passada, quarta-feira, eu fiquei me refletindo uma coisa. Será que será que eles pensam na, na pessoa com deficiência na hora de Projetar um console, um controle para ser totalmente acessível. Toda pessoa que eu conheço gosta de jogar videogame e não é dif diferente com deficientes. Só que deficientes têm uma limitação física, ou seja, pode ter redução da capacidade de motoras nas mãos. E será que essas empresas pensam nisso? A PlayStation apresentou o um novo controle do Sensei vez fez um marketing muito forte sobre isso, que ele está imersivo nos jogos. Mas será que ele está 100%, 100 acessível para pessoa com deficiência? Eu acho que tanto a Microsoft e a Sony deveriam pensar muito nesse público, porque é um público que tem que estar inserido na diversão do mundo dos games. Outra coisa que eu não senti na na apresentação do Playstation 5 no Brasil, foi a representatividade de deficiente físico. É, a Playstation só botou youtubers é, que fazem streamers, mas não teve uma representatividade de deficientes e eu fiquei meio chateado com isso. Eu acho que as empresas de devem investir na pessoa com deficiência, apresentar oh, esse console, esse controle, é totalmente inclusivo para pessoa com deficiência. Se não for, a gente vai projetar outro controle para a pessoa poder jogar esse console, porque faz toda total diferença. Porque inserir uma pessoa com deficiência, inserir um negro, entendeu? Fazer parte da diversidade eleva o lucro da empresa. Eu como deficiente não quero ficar de fora da diversão. Pelo contrário, eu quero ter um Playstation 5 ou um Xbox. Ainda estão pensando nisso, mas eu só quero que as empresas pensem um pouquinho na acessibilidade e na inclusão da pessoa com deficiência no mundo dos games. Eu acho que é muito importante incluir a pessoa com deficiência, já que a pessoa com deficiência naturalmente se sente sozinha. E o mundo dos games pode trazer uma nova perspectiva. Ela pode se socializar na hora do jogo com outras pessoas e isso vai fazer total diferença. Eu tenho certeza que as empresas devem pensar nesse nesse nicho, porque projetar novos controles que sejam acessíveis para pessoas com deficiência, já que a gente tem redução de mobilidade motora, então é interessante incluir essas pessoas e não deixá-las de fora. Eu acho que esse é o caminho para as empresas também lucrarem mais e a gente ficar feliz porque a gente foi incluído. É isso, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí no vídeo compartilha ele, se inscreve no canal, ative o sininho, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo e até mais! Valeu!